A parte económica vai ser, naturalmente, muito importante na visita do Sr. Primeiro-Ministro. Haverá, a 17 de maio, em Portugal, uma, uma conferência dada pelo eh, Ministro da Coordenação eh, Económica de Angola, justamente para explicar aquilo que é a realidade económica do, do momento, em Angola e as oportunidades que existem e acredito que eh, isso seja também muito motivador para empresas portuguesas que querem vir para Angola. Naturalmente nós vemos com muita satisfação eh, o interesse de empresas de outros países eh, porque isso significa que as coisas estão a avançar bem em Angola e, e naturalmente como eh, país fraterno que somos queremos o, o bem de Angola e portanto vemos com naturalidade e satisfação o empenho de outros países.